Eu sou o Palmaria e hoje vou-vos ensinar 3 formas de criarem patches para as vossas roupas. A primeira coisa que vão precisar é de um tecido forte para ser a base de todos os vossos patches. Eu utilizei umas calças de ganga que já não me serviam, por isso se tiverem alguma em casa que já não usem, peguem nelas. O primeiro método envolve bordar e não se assustem, eu não sabia bordar antes de fazer estes patches para vocês, por isso se eu consigo, vocês também conseguem. A primeira coisa que vos aconselho a fazer é desenhar no tecido o símbolo que querem no vosso patch, depois podem passar uma linha à volta dos limites do vosso desenho para ser mais simples para vocês preencherem depois com outra linha. Para fazer esse contorno só precisam de seguir o que eu estou a fazer aqui no vídeo, ir com a linha atrás, depois colocar a agulha um bocadinho à frente, ir com a agulha atrás e colocar a agulha um bocadinho à frente e repetir este processo até terminar o contorno. Se vocês não souberem brotar, eu prometo que isto vai tornar-se cada vez mais fácil à medida que vocês vão fazendo os patches, por isso não se preocupem. Agora para preencher vamos utilizar uma técnica parecida com a técnica do contorno mas em vez de irmos para trás e depois para a frente e depois para trás e depois para a frente como fizemos com o contorno, começamos a mover na vertical e não na horizontal e dessa forma vocês vão preencher os vossos patches muito facilmente. Quando finalizarem o que vocês podem fazer é colocar uma moldura preta à volta dos vossos patches com a mesma técnica de preenchimento, mas eu vou primeiro mostrar-vos mais dois exemplos e depois fazemos a parte a seguir que é de terminar os patches e colocar nas roupas. Ok, vamos passar então para o segundo exemplo e este exemplo envolve pintar, pode ser com tinta de tecidos, mas também pode ser com acrílicos ou gouache se vocês tiverem em casa, mas utilizem a tinta sem água para ela não sair na lavagem. Dependendo do tipo de tecido onde estão a pintar, a pintura vai ser mais fácil ou mais complicada. Por exemplo, no meu caso estou a usar um tecido preto, por isso tenho que colocar várias camadas de tinta para ficar bem opaco, mas se vocês utilizarem um tecido um pouco mais claro, por exemplo, calças de canga azul clara, é provável que vocês consigam ter mais facilidade a pintar e só precisam de uma ou duas camadas. Para este segundo exemplo, o que eu fiz foi desenhar no marcador no meu tecido e depois preenchi com cor com os meus acrílicos e guaches. <risos> O terceiro exemplo envolve conjugar tecidos, mas também bordados. Eu vou utilizar um retalho de um tecido floral que tinha em casa e vou segurar com a linha e este tecido à é ganga. Vocês só precisam de passar a linha por alguns pontos, não precisa ser nada perfeito. É só para o tecido não sair da nossa base, que são as nossas calças de ganga. Com uma caneta vou escrever uma frase e vou colocar um coração à volta. Agora o que vamos fazer é fazer o contorno que eu vos ensinei no primeiro exemplo, e eu quero que as minhas letras fiquem com o aspecto que foram escritas à mão, por isso eu vou só deixar esta linha mesmo fina e é super rápido de fazer. Mas para este solo exemplo, como vocês estão a ver agora, eu queria que fosse uma coisa mais forte, então utilizei a técnica do preenchimento de cor nestas letras. É só seguir a segunda técnica que eu vos ensinei, que é de preenchimento. Para finalizar, vocês podem usar entre tela, mas não é obrigatório. A entretela é o que vai fazer com que o vosso patch fique colado ao vosso casaco, às calças, à mochila, porque tem uma função termocolante, ou seja, se vocês colocarem um ferro sobre ela, ela vai colar à superfície que está debaixo, que vai ser a vossa roupa. Existem entretelas com os dois lados termocolantes, mas se a vossa for uma a minha, que só tem um lado, tenho que colocar a parte mais rocosa, onde vocês sentem que cola, para cima e a parte que não cola vai estar em contacto com o nosso patch. Agora só precisamos de juntar o nosso patch à entretela e para isso vou fazer uma espécie de moldura à volta do patch com uma linha preta. Como das outras vezes, só precisam usar a técnica do preenchimento, ou seja, colocar a agulha um bocadinho para o lado e depois voltar atrás e colocar um bocadinho acima e para o lado e depois atrás e sempre esse processo até fazerem a moldura completa. Caso não tenham entretela não há problema nenhum, finalizem só os vossos patches fazendo uma moldura à volta, como fizemos no patch anterior. Se vocês não quiserem fazer moldura à volta, vocês só precisam de recortar. Se o vosso material do patch começar a desfiar, o que vocês precisam fazer é colocar um bocadinho de cola branca à volta ou um bocadinho de verniz transparente e assim, dessa forma, o vosso patch não vai desfiar e não há problema nenhum. Agora, para todos os patches, se vocês não tiverem entretela, o que precisam de fazer é unir com uma linha o vosso patch à vossa roupa ou acessórios, com dois ou três pontos para não sei do sítio. Em vez disso, vocês também podem usar uma cola específica para tecidos. E claro, se tiverem entretela basta só passar um ferro por cima e ele fica colado à vossa roupa. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, digam-me se querem mais deste género. Não se esqueçam de subscrever para ajudar o canal a crescer imenso. E é isso, espero que tenham gostado e vemos no próximo vídeo.